Beleza, Bruno Clash de novo E olha com quem eu tô Isso mesmo, Bruce, isso aí O Bruce da Anitta, mano, que doideira, mano É isso, rapaziada, hoje nós vamos brincar Rapidinho, eu tô aqui no quarto do hotel Em Seul, na Coreia, e vamos jogar Hoje um Brawl Stars, utilizando A dona dele Anitta, então bora lá, vamos ver O que vai ser agora, rapaziada Ok Vamos é o seguinte, já tô com a Anitta, em homenagem a ele, ó Em homenagem a ele, já tô com a Anitta aqui, nessa skin, que é a skin tradicional da Anitta Então bora jogar com ele e vamos ver o que vai dar, mano, meu Deus do céu Ele vai ficar aqui comigo, ó, o vídeo todo aqui comigo, eu vou tentar jogar com ele aqui Vamos lá então, partiu, vamos jogar aqui com a Anitta, mano, meu Deus do céu Vamos aqui no Pique Gema e vamos ver o que vai dar, rapaziada Bora lá então, achamos partida, vamos jogar aqui com o Bruce Será que o Bruce vai ajudar a gente? Bora lá, tem uma MZ, uma Jesse. Vamos ver o que vai rolar, hein? Vamos ver o que vai rolar, hein? Boa, batemos um pouquinho. Tomamos um pouco também, tá tranquilo. Vamos tentar rodar ali. A Jessie vai fazer ou Eu faço como vai ser aqui o negócio? Peguei aqui uma gemita. Tá meio complicadinho. Tô com duas gemitas ali, hein? Batemos um, batemos um pouquinho Boa, boa, boa Soltei meu urtão Bateu na torreta ali Nem morreu Vamos, vamos, vamos Ai, quase, quase, quase Deixa eu pegar isso aqui Deixa eu pegar isso aqui Ó, tô tentando segurar aqui as As gemas pra atrapalhar ele Senão fica complicado Soltei ali o Bruce ali do outro lado. Vamos ver o que vai acontecer ali. Boa. Pegamos a gema ali. Pegamos aqui também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já vou pegar aqui, ó. Oitava GG. Por enquanto GG. Boa. Batemos aqui, batemos aqui. Bastante. Boa, mano. Aí sim. Ô, oh, Bruce. Ô, oh, Bruce. Deu certo, hein, Bruceão. Deu certo, hein, Bruceão. Meu Deus, você é monstro. Você é monstro. Deu certo, Bruce. Deu certo. Você é monstro, moleque. Boa, mano. Boa, mano. É isso, ó. Brução deu certo. Bora mais um modo. Quem sabe vai dar bom. Vamos lá. Bora lá então, agora no Futebol com a dona dele, Anitta e o Bruce. Vamos lá então. Vamos lá, Bruce. Sabe chutar? Futebol? Sabe jogar futebol, Bruce? Sabe jogar? Não. Você não responde. Você é muito quieto, mano. Opa, deu uma pequena vazaria ali, de leve. Ai, tomei a bomba dele sem querer, ele me acertou na bomba. Que cacetas. Bora, bora, bora, bora, bora. Opa, quase. Opa, agora foi, agora foi, agora foi, agora ah, foi. Ai, ele vai sair colando com. Boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa. Boa, moleque! Ah, moleque, deu bom, hein? Deu bom. Vamos lá, vamos ver se vai dar bom agora. Precisamos acertar mais, hein? Boa, boa. Peguei, peguei. Peguei. Soltei o Brucezão. Soltei o Brucezão. Bem, bem, bem. No, boa, boa, boa. Ó, o Bruce indo lá pra cima. O oh, meu amigo! Ai, ah, pensei que tinha ido. Opa, o Bruce quebrou lá. O Bruce tá fazendo a limpa, meu amigo. Meu Você tá jogando muito, Bruce. Você tá jogando muito, Bruce. Bora, Bruce, bora, Bruce. Bora, bora, bora aqui um pouquinho. Ali, Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, meu mano Olha o meu mano, ninguém segura Ganhamos mais uma É isso, mano É, Bruce, deu bom Olha o Bruce, mano, deu bom, moleque Deu bom, moleque, ó oh, que barriguinha gostosa Meu Deus, o Brucezão Deu sorte aqui, ó Deu sorte demais, então é isso, mano Tô indo pro Brasil agora, partindo de avião Mas olha com quem eu vou Com o Bruce, que deu sorte, moleque Então é isso, mano, espero que tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, deixa aquele like Se inscreve aqui no canal e tamo junto, mano Um abraço do Bruno Clash Falou!